Medos, com certeza eu tive Principalmente essa questão da exposição na rede e que as pessoas vão pensar de mim O que, que os meus amigos vão pensar de mim Aquele julgamento, é, pô, André virou blogueiro, Virou não sei o quê todo mundo acha que tem isso né? Mas é a gente realmente Se conectar com pessoas Eu acho que isso é muito, muito importante né? Eu gosto muito daquela frase Nós somos a média das cinco pessoas que nós mais convivemos é, Nós somos seres sociais Então é muito importante a gente né, é, Se conectar com pessoas que é, trilhar já é um caminho que a gente quer trilhar. Perfeito. Sua vida na internet pode ser muito mais fácil, você pode focar apenas no essencial, com um o negócio online minimalista, um nomi, e parar de depender dessas fórmulas dos gurus, aí, essas fórmulas complexas, cheias de obrigação, onde você, no final do dia, se estressa, em burnout, sofre mais do que você sofria lá na CLT, só porque você seguiu,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 com clareza dos próximos passos e depois entendendo que sim, é possível você criar um sistema que trabalhe para você, que te gere aí pelo menos cinco dígitos de lucro e não faturamento, como a guruzada costuma falar, e a partir daí você vai trabalhando quatro horas por dia ter essa liberdade, beleza? Conta comigo e clica aí, que é gratuito. E, e fala um pouquinho, André, como que foi esse início? Uma vez que você escolheu uma comunidade, escolheu um mentor, né, como que foi esse espaço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 porque é, a preocupação maior deles era, era, era, era essa, de vencer o sedentarismo, do que é, de vencer, ah, meditar pra caramba, ter, correr 10 quilômetros, uma coisa que eu estava imaginando. Então, isso que o campo de batalha te dá, né, de você é, testar, e testar um grupo pequeno de pessoas, foi muito legal também, porque você consegue conhecer mais a fundo né, as pessoas que você está ajudando. E aí eu acho que ó, passo a passo você vai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 Mas eu vejo que você tem esse lado, cara, empreendedorismo é bom na massa. Tá. Então eu fui, cara, fazendo contato, um a um ali, mandando mensagem, me, me, assim, me, me, me predispuso a todo dia, mandar mensagem para três pessoas. Naquele espírito, o um não você já tem. Né? Então vamos nessa. Perfeito. O <risos> que, que a galera tem que conhecer, hein, Gui? Um negócio online, menino, mas... Que são os nomis, galera, que é uma é. forma diferente...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 Entrando em contato no 1 a 1 com a galera, pelo WhatsApp, <risos> tipo... Gastei nada, não gastei cara. nada, só os dados. Gastei... Tem... Nem, nem, nem dado da internet você gasta, né? <risos> Exato, então, tipo, muita gente fica reclamando de ah, não tem dinheiro para iniciar, para investir tal. Você não precisa gastar um real. Você só precisa ter clareza, fazer esse auto-questionamento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 É no Instagram e manda o direct pra ele porque ele tem um, um presentinho aí pra, pra galera que quiser seguir em frente também, tá? Então manda o direct para ele. O Raul aqui também falou que adorou o bate-papo. <risos> o Raul é a figuraça, hein? O Raul é nosso parceirão de viagem. Que é um lugar, pra tudo que é lugar Cara, muito bom. Parabéns, meu rei, pelo trabalho. Poxa, Parabéns aí, aí pela jornada que você está trilhando. Tenho muito orgulho é, é, que você é, é, conquistou, é. que você está conquistando. Parabéns pela sua família aí também, que eu vi presente, sua filhota linda aí. Obrigado, Cara, amigo. É, Obrigado. é muito legal ver a sua vitória. E conta é. comigo, tá? Tamo junto aí. Legal. Jornada. E, e é isso. Obrigado novamente. Tá. E... Deixa e, Ana, posso só fazer a última. Pra deixar um abração para todo mundo, tá? Deixar um abraço para todo mundo que acompanha a gente até aqui. Um abraço do coração mesmo.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 o Ian é, é o cara, velho. Segue ele aí, né? o, o Ser Livre e o Demita Seus Chefs são cursos que é, vão além da questão de empreendedorismo. Eles realmente expandem o nosso nível de consciência. Tá? Ian, obrigado de coração. Tá? Valeu aí, obrigado. Valeu mesmo. Tamo junto. tem sucesso aí nas próximas mentorias. Obrigado. Valeu. Ai, tu sei que foi mal. Galera, espero que vocês tenham curtido Então, esse nosso bate-papo aí.